Dicker, interrogando seu nome rapaz. Me fala sobre o incidente. Tá. Lá na escola tinha mudado um monte. Tava gata, muito mais segura. De boa depois rolou aquilo lá no estacionamento. E de repente apareceu uma... Heróis. Ele vai escapar. Ah, tá legal. Um de vocês patrulha o perigo. A voz daquela garota não era estranha. A garota tava dando... Eu, eu, outra pessoa. Era uma maluquice tão grande que acabei... é, né? E não é que eu não gosto de garotas fortes. É sério, eu não sinto medo. Eu fiz bem? Fez sim. Eu gosto dela, senhor Ricardo. Eu marquei vestindo aquilo. Fica tranquilo. Você vai. <risos> Agora da para isto interessado em alterar essa lei? O escavador continua seu Não foi a gente que começou, mas duraram ele! Não! Os bancos tinham seguro. Temos infraestrutura. Não devíamos ter feito nada. Não tenha dúvida disso. Até defender político está mais fácil. Gente, não é a melhor hora para te contar isso, mas... Aconte... É... Oi, Ricardo. A Violeta acha que um amigo dela um tal... Toninho Rodrigues. Vou dar uma olhada. Aldo. O quê? Políticos não entendem as pessoas. E hoje entregamos de bandeja. Enfim... Já é uma mão na roda. Você é o cara. Bom, foi uma... Você secou? E você vai limpar esse prato agora. Hum. Ninguém tá querendo hoje. É, qual foi o lance de hoje? Todo mundo errou. Por exemplo, vocês não têm idade pra decidir essas coisas. A gente tem idade pra ajudar, mas... Bom, sim, mas... Não tá feliz de termos ajudado? Sim, doutor tô, mas... Disse que tinha... Você disse que as coisas seriam diferentes. Você tem razão. Lá, na ilha... E... O quê? Alguém falou isso na TV. Dá... Da... Dá pra gente... Não agiu errado. Os heróis são... Ilegais. Nos desrespeita? Se as leis são injustas, existem leis para mudá-las. Se... Só achei que seria legal. Mas acabou. O mundo é o que é. É necessário... Eu fui embora. A ideia de voltar a sermos heróis de novo é uma grande f. Eu sei que foi muito difícil. Talvez seja minha vez de trabalhar e vocês queimaram quando o, o jato, jato destruiu, destruiu a nossa, nossa casa. casa. <risos> é. Onde é que você se enfiou? Eu vi que você perdeu toda a diversidade. É, e olha que o Beto tentou, Ah, hein? tá, tá. A gente agradece, mas nós somos cinco. Seria injusto com a Mel e... Tia, eu conheci um sujeito que representa esse ricaço. Real, treinado pelo Ricardo, e quer ver a gente. Ai, não, isso de bom proveito. Mas a gente tá fora. Ele quer encontrar nós três. Ele... Usar os trajes? Claro! E é melhor usar os trajes. Pra onde estão indo? O tempo hoje está per... Seu grande fã. Tá, Será que uh, uh, o senhor poderia me dar um autor? As, as dificuldades míticas! Wilson Devil! Me chame de um senhor incrível! Incrível! Incrível! incrível. Imaginam como isso é emocionante. E essa... Oi, gente. E aí? Zou Wilson. Espetacular. O meu pai estava tão... Vocês. Ele sempre doava para as causas dos heróis. A linhas diretas para o Gazer Bean e pro Phyronik em caso de emergência. Eu ia ficar mais perigoso sem vocês. Infeliz, Geyser Bean. Pela linha direta. Ninguém atende. Os ladrões viram ele ligando e... Atiraram. Meses depois de tristeza se os heróis não tivessem sido forçados com isso mas, mas não vamos mais falar sobre isso agora e eu no comando geral a devtech aos poucos foi se tornando corrigir os erros do passado por isso essa reunião Viva! vejam hoje por exemplo o que aconteceu com o escavador situação difícil lá. ninguém viu o que aconteceu então quando vocês enfrentam vilões e vê destruição bom se quisermos mudar a perspectiva das câmeras nós precisamos que dividam suas perspectivas E a imagem é impressionante Obrigada, foi criada por mim Temos recursos melhores entre os heróis Precisamos de vocês três Bora! entusiasmo é ótimo, mas dá uma segurada aí, vai Pra nossa primeira missão Eu sei que ela é boa, ela sério, ela é incrível Mas... Logo na nossa primeira tentativa, tá? Ah, <risos> uh, peraí Tá dizendo Se esconderem E os dados da mulher elástica são autoexplicativos explicativos Essa é uma completa juntos depois do mega lançamento com a mulher? Eu. não sei. Como assim você. Sua vida e você não sabe? Não é tão simples, Beto. Quero. Pra... Para a lei que forçou eles a esconderem quem eles são? Eles não decidiram o que são. Eles. Olha, não é uma boa eu me afastar agora. O Flecha tá com problemas com a. Tá legal, não tem nada com o Zezé. Mas até um bebê normal precisa de muita atenção. Outra vez, e pros nossos filhos terem escolha. <risos> pra que você tenha. Independente do que aqueles gráficos mostram ou. Eu... Eu. O ego, mas... Qual é a escolha? Um, faça isso, seja bem paga, a gente é sem teto. Olha que coisa mais maluca. Pra... Ele, sem problema, relaxa. Relaxa, é? Você não existe. Depois disso, eu vou fazer melhor. Senhor Devor, olha, é maravilhoso. Aluna eu dela. não, não... Casa? É uma casa? É uma das minhas. Eu tenho fa... Essa é a nossa casa nova! <risos> Calma! É só... Em... ...que gostava de entrar e sair escondidinho. Então a casa tem várias... Que então, Isso... Não é um pouco demais? Dá pra ver... ...seu emprego novo. O importante é que nós saímos daquele hotel. Esse emprego... Oh! <risos> <risos> Irado! <Pirata. risos> flecha! Para! Mas <risos> não... Flecha! Para! <risos> Essa não sou eu! Eu me sentindo embrulhada numa capa de... Só é pra isso, isso Batman? é... Não, um cara chamado Alexandre Galba... O que é? Eu não sabia que andava de moto. Já usei até moicano. Sabe como é? Eu tenho meu... Ah, isso sim. Ela é elétrica. Isso é bom? Vai se sair bem. É claro que eu vou. E você também. Eu não... não. A nova urbe, Você quer combater o crime e causar um grande impacto? Hum. Essa bomba de aço. Um novo emprego como heroína. Eu achei que os heróis ainda fossem. censura de heróis é o novo trabalho. Esse é o novo emprego. Então, a mamãe. Nosso busão chegou! Oh, peguem tudo, rápido! E não esqueça. <risos> <risos> Você está no local onde tem mais crimes em toda a cidade. É perfeito. Polícia esperando alguma coisa. E eu morria de raiva. Linha de trem, o prefeito está no local. A suspeita foi chegada? Sim. Violeta, eu quero você de volta né Na cidade da Cochilândia, os duendes. Controlaremos a vertical. A... Que faça, eles querem desse jeito aqui. Desse jeito eu não sei. Ele entende de alguma coisa mais do que eu. Dormir porque não aguentam mais. Por toda nanolã... Na trave! Como eu dizia, todo mundo todo... <risos> e eu não sou exceção. E até admito que... Eles não gostaram da última vez quando a gente facilitou. Conheço o chefe da polícia. Não. É. Pro lançamento, o futuro está aberto ao público. Espera aí, o trem parou. Ah, lá, lá, lá. Vou atrás dele. Uns 40 quilômetros. Desligar esse trem. Já tentaram, não deu. Ah! Dá um jeito. Que é que deu ruim nesse. Um modo de segurança Não dá tempo Não, mas ele não queria ligar Então eu liguei Não liga pra sua mão Eu queria desculpa <risos> Estão bem? Onde é que eu tô? Querida, por que você... Não, nem... Está tudo bem? Tô bem, e eu não quero falar sobre isso. Então me deixem em paz, por favor. Minha ah. família, eles querem um... Continuar aqui na casa. Fica quieta. Você também. Você aí, nenhum. Agora. Quero... Ah, seu Zé Ruela. Eu, tô... Eu, tô... Eu quero... Não, não, não, não! Você tem poderes! É. Você se multiplica como coelho e passa por qualquer. So... Eu uh, só não queria te acordar. Aconteceu uma coisa. Eu tô indo pra aí agora! Eu não, não devia! Não teve acidente, fica aí e termina. Você não quer que eu vá? Não, não, não, tá, tá tranquilo, tô dando conta. E o encontro da Violeta? É. Era hoje. Boa. Sim, sim, como um anjo. E o Flash, terminou a lição? Jolie, querida. E você? Só um trem descontro... A mulher elástica ah, eu perseguiu eu o trem, trem, trem, trem, e trem e conseguiu impedir, impedir uma... Um mau funcionamento. Agradecemos a ela. Numa atitude. Mais... Composição na cabine você de comando com seu elástico, elástico, elástico. Uma coisa levou a outra e do nada eu fui... Eu tô tão orgulhoso. Sério. Eu que tô orgulhosa de... Também bem da casa. Obrigada por tomar conta de tudo. Tranquilo. <risos> Eu não sei se eu não conseguisse Eu consigo hum, hum, Matemática eu, eu sou o que? Um projeto de pai? Tempo de estudar um pouquinho Antes da sua prova Primeiro você vai virar mais Deixa eu ver Ah moleque Escrevi o meu endereço novo no seu armário e continua. Engraçado. Porque não foi do nada. É que eu faço teatro e... Aí, de repente, a gente quer usar um colã e eles falam, não, usa outro tipo de... Faz um bom tempo que eu não faço isso. Isso é bom. próxima é. Estica a audiência. Eu, eu sou a é a mulher. mulher elástica, por isso estou apertando a sua mão Muito importante ouvir isso Boa sorte no discurso aqui, e, que, e, e que... Há mais de 15 anos, todos os heróis estavam escondidos Forçados a... Aqui, logo depois de retornar de um salvamento de um trem fora de controle É verdade, aumentou, olá. mas... Olá uh, olá Estou lendo as palavras que estou dizendo em outra tela Tem tela... Ah. O hipnotizador foi hackeado. Eu vou lá ver. Não olhe pra nenhum monitor. Eu poderia. Oh, ah, a janela. Oh, oh. Preciso de uma oh, janela. Oh. Ali. A senhora está bem? Eu me sinto horrível. Os garogia que nem me conhecia. Bom, ele está se protegendo. Mas o Ricardo teve que apagar ao longo dos anos quando alguém descobriu... Você fez o Ricardo me apagar Sim. da mente dele! Hum. Ah. <risos> Um macaco jogando dardos do um que no congresso. O que é isso, Tommy? Você. Oi. Ah, o que está escrito aí? Liga depois. Oh, mas olha só, Otaviano. Mas ninguém. Hehe! He, tá funcionando. Olha, a embaixadora fez um todo. Sua aprovação na mídia subiu 72%. O pedido de usarei o nosso navio para reunir líderes e heróis do. Nós e fico feliz que esteja feliz. Você disse que tá feliz? Rodada. Ele vai querer mais e enquanto ele puder jogar, ele vence. Ela.